E foi a tarde e amanhã, manhã, o dia sexto. Capítulo 2 Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o obdélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus... Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e as aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse Adão, Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam.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 A semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu cento e trinta anos, e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, oitocentos anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu novecentos e trinta anos, e morreu. E viveu sete, cento e cinco anos, e gerou a Enos. E viveu sete, depois que gerou a Enos, oitocentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de sete, novecentos e doze anos, e morreu. E viveu Enos noventa anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, oitocentos e quinze anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, novecentos e cinco anos, e morreu. E viveu Cainã setenta anos, e gerou a Maá-Laléu. E viveu Cainã, depois que gerou a maá oitocentos e quarenta anos e gerou filhos e filhas e foram todos os dias de Cainã, novecentos e dez anos e morreu e viveu Maalalel sessenta e cinco anos e gerou Jered e viveu Maalalel depois que gerou a Jered oitocentos e trinta anos e gerou filhos e filhas e foram todos os dias de Maalalel oitocentos e anos, e morreu. E viveu Gerede, depois que gerou a Enoque, oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Gerede, novecentos e dois anos, e morreu. E viveu Enoque, sessenta e cinco anos, e gerou Além. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém trezentos anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque trezentos sessenta e cinco anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus, para si, o tomou. E viveu Matusalém cento e sete anos, e gerou Alameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Alameque, setecentos e oitenta e dois anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matosalém, novecentos e sessenta e nove anos, e morreu. E viveu Lameque cento e oitenta e dois anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé, Sem, Cão e Jafé. Capítulo 6 E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E vi o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé, era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé três filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra. E eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de Gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De trezentos covados o comprimento da arca e de cinquenta covados a sua largura, e de trinta covados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um covado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-á andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie, e dos animais, conforme a sua espécie. De todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. Dois de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e a, -a para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Capítulo 7 Depois disse o Senhor a Noé, Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti sete e sete, o macho e sua fêmea mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, sete e sete, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves. E de todo o réptil sobre a terra, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo, aos dezessete dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. E as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé seus filhos Sem, Cão, Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie. E todo réptil que se arrasta sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave, conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé, na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio quarenta dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Quinze covados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra e todo o homem tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas tudo o que havia em terra seca morreu assim foi destruído Todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estava na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra cento e cinquenta dias. Capítulo 8 E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de cento e cinquenta dias minguaram. E a arca repousou no sétimo mês, no dia dezessete do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até ao décimo mês. No décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele, para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca, e esperou ainda outros sete dias, e tornou-a a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros sete dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos vinte e sete dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo, Sai da arca, tu com tua mulher. E teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo o animal, todo o réptil e toda a ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno. Capítulo 9 E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas, vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado,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 que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas,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 E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse, Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, trezentos e cinquenta anos. E foram todos os dias de Noé, novecentos e cinquenta anos, e morreu. Capítulo 10 Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã Tubal, Mezeque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou Anirode. Este começou a ser poderoso na terra e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz... Como Nirod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra, saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote e Ir, Calá e Rezem. Entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. E Misraim. Gerou Aludim, a Anamim, a Leabim, a Nafituim, a, a Patrosim e a Casluim, donde onde saíram os filisteus, e a Cafitorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Ete, e ao Egebuceu, ao Amorreu, ao Gigarceu, e ao Eveu, e ao Arqueu, ao Sineu.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 E a Éber nasceram dois filhos O nome de um Foi Peleg Porquanto em seus dias Se repartiu a terra E o nome do seu irmão Foi Joquitã E Joquitã gerou a Almodá A Selefe A Azarmavê A Gerá A Adorão A Uzal A Dicla A Obal, A Bimael, A Seba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 nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Capítulo 11 E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos, e queimemos-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade por isso se chamou seu nome babel porquanto ali confundiu o senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o senhor sobre a face de toda a terra estas são as gerações de cem Sem era da idade de cem anos e gerou a Arfaxade, dois anos depois do dilúvio e viveu cem depois que gerou a Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Selá, depois que gerou a e 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber trinta e quatro anos, e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, quatrocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg trinta anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, duzentos e nove anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu trinta e dois anos, e gerou a Serug. E viveu Reu depois que gerou a Serug, duzentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug trinta anos, e gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor duzentos anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor vinte e nove anos, e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá cento e anos. E gerou filhos e filhas. E viveu Terá setenta anos. E gerou a Abraão, a Nahor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naó e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá, ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naó mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Saraí e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Saraí foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá duzentos e cinco anos, e morreu Terá em Arã.